de Portugal, learner internacional, responderá a última pergunta, que é essa. Vamos lá! How many states are there in the USA? How many states are there in the USA? Alternativa A. 50. Alternativa B. 48. C. 59. Letter D. 26. A resposta está... e. Exata! 50! aê, 50 muito 15, bem! Exata.